80, né? Era praticamente o final de uma ditadura militar que, a, que o país estava vivendo, então foi aquela explosão de rock, de metal, de punk, de dark, todo mundo querendo se expressar livremente por causa daquela liberdade de expressão. E eu acho que, que cada um fez a sua revolução do seu jeito. E eu acho que o heavy metal, ele é o último suspiro que você pode ter no mundo de uma revolução mesmo que aconteceu pacífica, né? sem derramamento de sangue, eu considero o heavy metal isso. Ele é, ele é mais do que um estilo musical. Eu, eu, o Teto foi falando ali, eu pensei assim, a gente nasceu, a nossa infância foi nos anos 70. Isso. Então assim, já criança mesmo, a gente talvez nem, nem saiba direito, né? Então a gente vai com 5, 6 anos e tal. As nossas famílias já escutavam rock. Né? Pelo menos a minha família, meu primo era mega rock. O pai tinha uma banda de rock. O pai do Ted tinha uma banda de rock. Então eles ensaiavam lá e o Ted lá, gurizinho, vendo, eles tocarem rock, né? Que eles tocavam, era rock, era banda de rock. E onde a gente foi ensaiar muitas vezes também. E na casa do Paulinho, Paulinho também sempre teve acesso a muita música e rock. Olha seixas, o Paulinho começou a escutar antes da gente, foi contaminando a gente. Quando a gente assustou, o ginástico tinha 3 mil pessoas que yeah. assistiam um show e, de Tihran. E não tem nada mais engraçado que <risos> você andando na rua assim, que né, que cara? Que é isso? Na, tipo uma cartese da vida, do São Paulo, Santos. Dumont. Aí você via de longe assim, né? Qualquer cara, qualquer mulher, qualquer ou uma camisa assim, você fazia assim de longe. É, né? tipo, já sabia quem Sim. que era. As é. pessoas iam que... se tipo, identificar. É, tipo os vampiros da é cidade. Porque... É, os vampiros da cidade. Reconhecimento, é. velho. É, igual eu falo, até hoje, se você for... Você, você vai lá pode... para Alemanha, você aí, aí com você desce no aeroporto da Alemanha com uma camisa de metal. Você tá precisando arrumar uma informação. Você tá na camisa do Slayer, e passa um cara na camisa do, do Krieto. Pra que que você vai pedir informação? Um <risos> cara da camisa do Krieto. <risos> A gente construiu uma história e a gente não sabia que estava fazendo essa história. Eu só queria tocar. É isso. <risos>